Olá, meu nome é Rebeca e seja bem-vindo a um O Que Está Fazendo? Hoje iremos fazer uma coisa totalmente diferente. Nós não estamos acostumados a fazer um vlog, mas hoje iremos fazer um vlog totalmente especial, só para vocês. Será um vlog chamado O Que Está Fazendo Culinária? Hoje iremos aprender a fazer uma coisa muito diferente, fundir. Só que a gente não vai usar aquelas panelas próprias para se fazer fundir. Nós vamos usar panelas normais. E para isso, nós vamos precisar de Uma barra de chocolate, de marca de sua preferência. E frutas. Mas muitas frutas. E agora está pronto para se comer. Hum.